Oi gente, hoje eu tô aqui em mais um episódio de NSI, ninguém se importa E eu tô, vou fazer uma tier list de gacho tours Porque eu, eu vi num canal e eu fiquei, nossa quero fazer E ele provavelmente vai tá aí na descrição E vamos começar ah, Não conheço não conheço. Não conheço. Esse daqui é quem? Não sei quem é. Ai, meu Deus. Não conheço. Esse daqui é a Tassian Bass? Parece a Elsa dela, mas eu não sei. Então, vou colocar em não conheço. Não conheço. Não conheço. Esse daqui é a Dark Wolf, né? Wolf? É... Eu já, eu já. Eu acho que eu já devo ter visto algum vídeo dela, mas. É, não, não acompanho ela. Então vou colocar aí mais ou menos. Não conheço. Hum, acho que esse daqui é meio autoexplicativo. Hum, não conheço. Não conheço. Não conheço. É, esse daqui é o. Caramelo melado, né? Eu já vi alguns vídeos dele, mas eu não acompanho também. A edição dele é boa, vou colocar aqui. Essa menina, eu acho que eu já vi algum vídeo dela, mas não lembro de nada, foi mais ou menos. Não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não conheço, não... Ah, essa daqui? É... Não lembro o nome dela, mas eu já lembro de ter visto algum vídeo dela. tô bom. É, não conheço. Não conheço. Não conheço. Não conheço. Poele, eu acompanhava. Acompanhava os vídeos dela. Mas hoje em dia eu não acompanho mais. E não é Poele que fala, né? Eu sempre falei Poele. Mas é. É. Colocar em bom. Não conheço. Não conheço. Não conheço. A gente só vai colocando, né, gente? É. E a Ieda, é... eu já vi várias vezes dela, acompanhava ela. Mas hoje a gente não acompanha mais, então vou colocar em bom. É isso. É... Tá aí, não conheço a maioria das pessoas. Não sei, mas um episódio é de. Ninguém se importa, então ninguém se importa. E na edição aí eu vou colocar. As pessoas é, que eu considero perfeita. Tchau.